Muita gente ela vai mostrando caminhos diferentes. Comecei a trabalhar com 15 anos e, e sempre fui trabalhando, porque não tinha outro jeito, sabe? Eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade na época. É, só estudar não deu, acabei desistindo da faculdade. Mas eu, dentro de mim, eu nunca larguei a, a, a vontade de me formar. Eu trabalhei em empresas, assim, a minha vida inteira, praticamente uns 20 anos, sempre na área de engenharia. Então foi uma área que sempre me chamou, me chamou a atenção, sempre gostei dessa área de desenho, de projetos. E um determinado momento eu resolvi partir para o meu negócio. Quando Nós começamos uh, esse negócio uh, injetando peças, que eu pegava o molde da, das pessoas e injetava as peças e cobrava mão de obra. E conseguimos assim desenvolver produtos do nosso jeito. Então isso chegou um momento que, que surgiu a necessidade de ter design dentro do meu negócio. Eu estava voltando do trabalho, na verdade, né, e vi lá uma propaganda da FSG, de curso de design design de produto. Pô, então aquilo me chamou a atenção, assim, já juntou com o meu sonho, sabe? E eu cheguei em casa, comuniquei lá para minha esposa, enfim, para o pessoal de casa, né, meus filhos, e eles me apoiaram, né, me deram força. Tipo, no meu trabalho, eu estava precisando do, de alguma coisa, que viesse me reforçar se o que eu estava fazendo dentro do design era certo ou errado. Foi nesse momento que caiu a FSG na minha vida também. Tipo, é agora, tio. é agora, porque eu não entendia do negócio de design, eu entendia da parte de engenharia, de moldes, de, de, de, de produção, isso era a minha parte a vida inteira. Então eu, eu me entusiasmei, acabei fazendo vestibular e, e acabei entrando no curso, mas mesmo tu estando preparado, tu sabe que que o primeiro dia de faculdade, depois, um tempo desse, no um tempo é muito complicado, né? E, nossa, foi bem ao contrário. Parecia que eu tinha tinha momentos lá que eu nem me lembrava que eu estava lá nos meus 40 já, né? Eu estava no meio da gurizada ali, envolvido. Casualmente, no dia da minha formatura, olha só, olha só, o, o dia da formatura coincidia com os meus 50 anos. Então, eu ganhei um presente para mim mesmo, né? Eu tenho um colega, inclusive lá, um funcionário nosso, que tem 17 anos de em empresa. E, e ele foi crescendo, foi crescendo, mas eu, eu, eu dizia pra ele, tu tem que voltar a estudar. E ele voltou, fez administração aqui na FSG, inclusive. E, e foi, uma, foi uma coisa muito gratificante, porque eu tava em casa, tranquilo, eu recebi o telefonema, né? Peguei lá, pá, o cara vibrando, né? É, estou te ligando porque tu me encheu tanto pra mim estudar, cara, e hoje eu te agradeço por isso, sabe? Às vezes as pessoas têm que tirar a bunda da cadeira e ir para dentro de uma sala de aula mesmo depois dos 40 anos. Então, meu nome é Nelson Francisco Martini, 53 anos e formei em design de produto da FSG.